Chegou a hora do Sneak Peek número 1 um, Rapaziada, vou jogar com O Stu, o novo Brawler do Brawl Stars Mostrar a nova skin dele Além de skin dele Temos também algumas novas skins chegando No Brawl Stars, hein E olha, tem uma skin animal Do desafio do PSG O Dynamite vai virar um treinador do PSG Então quer saber sobre tudo isso? Se liga só, agora, aqui No canal Bruno Clash Ok beleza, Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, ó É o rapaziada, já chegamos com tudo E vamos diretamente para o nosso Brawl Stars Por quê? Porque nós já estamos aqui com o nosso Stu, rapaziada Sim, estamos na versão do desenvolvedor E aqui, bicho, pega, rapaziada Ó, vamos jogar com o Stu, mostrando aí Dois, isso mesmo, dois Duas Star Powers e também o acessório do Stu, vamos mostrar a skin dele skins novas que estão chegando e também o novo treinador do pedaço no PSG Bom, vamos começar já mostrando aí sobre o nosso queridíssimo treinador, vai virar um treinador né rapaziada, isso mesmo Tá aqui ó, vou mostrar pra vocês o, a, o desafio da Copa PSG 2021, são nove vitórias que você precisa pra poder conseguir o treinador Mike ali, mano O treinador Mike do PSG, cara E olha, uma novidade pra vocês É que você tem aí que ganhar nove é, vitórias, né Não perder quatro Se você perder quatro, fechou você, Ah, tá com oito vitórias e perdeu quatro, zerou Você vai ter dessa vez uma possibilidade muito bacana De comprar duas chances extras, né por 30 gemas. Ah, deu ruim de novo não consegui. Você pode tentar de novo, compra mais duas chances, mas aí o valor aumenta, rapaziada. Eu até trouxe aqui para também falar para vocês, na segunda chance, primeira chance você compra 30 gemas, a segunda 80 gemas, a terceira 170 gemas. Aí acho que já não vale muito, vale só se você quiser na hora o o Mike PSG, porque aí vai ficar mais caro, porque depois ele vai vir por 149 Gemas, rapaziada Bom, então é isso Essas são as informações pra conseguir o treinador Mike, mano Bom, mas agora vamos falar daquilo que a gente gosta também E depois tem mais skins, hein Ó, o Stu, rapaziada O novo Brawler Stu tá aqui, ó Stu algoz acrobático, ó Só soltando pelo dedo ali, tá hora Stu é um extraordinário piloto acrobático com gasolina nas veias Ele entra em cena com grande estilo Graças a derrapadas de tirar o fôlego Da hora demais, hein muito bom, gostei, rapaziada. E, ó, ele já vem aí com a, uma nova skin, né, também. Mas eu já mostro pra vocês. Mas o que é legal também, ele tem dois poderes estrela. Tem o primeiro poder estrela aqui, que é a distância da investida do super, do Stu, aumenta em 71%. Então ele vai, ele daria isso de distância no super, então ele vai dar isso, entendeu? Vai aumentar, vai jogar mais pra frente. Então, no Futebral, por exemplo, é um, um acessório que pode, um acessório não, um Star Power que pode funcionar muito bem. Outro aqui seria o cura a gasolina. Isto recupera 500 pontos de saúde ao usar o super. Então, cada vez que usar o super é 500 recuperado de vida. Como ele dá um super a cada batida, você bate e recupera, bate e recupera, bate e recupera. Pode ser interessante também, né? O acessório, o propulsor, isto lança um energizador que faz com que ele e os seus aliados se movam mais rapidamente dentro da área de efeito. Meio que, que o, o que acontece com... Uh, por exemplo, uh, o Super do Da Max. Onde ele, todo mundo ali se movimenta mais rápido, né? Que, né? Só que aqui, pelo jeito, ele tem uma área, que é isso daí, né? Que vai ficar movimentando mais rápido ali. Meio que quase o que acontece com 8-bit, né? Quando tá dentro daquela área também. Mais ou menos isso daí. Só que aqui é acessório você usa três vezes por partida também. Então, mais ou menos essa ideia. Bom, vamos ver ali, né? Os detalhes do nosso Brawler. Velocidade de movimento normal. 4.480 de saúde, né, no nível máximo aí, hein, rapaziada Então a gente vê alcance do tiro longo, normal de recarga uh, O alcance do, do super é curto, mas aí tem aquela questão, né, que eu falei Mas dá 1.100 de dano também, né, 1.120 Muito bom, vamos jogar com ele, rapaziada Acho que chegou a hora, então vamos testar na prática o nosso Stu, bora lá Vamos lá, vamos testar então Eu coloquei o segundo poder estrela pra testar aquela questão do super, né? Da velocidade da, da do distância do super. Então, com isso a gente consegue ver. Vamos testar aqui, ó. Já, ó, deixa eu ver, a testar. Ah, a distância é curtinha, ó. E a cada vez que, eu que ele faz, ele cura. Então, ó, vamos ver, vamos ficar de olho. Ó, vamos lá, curei. Ah, boa, cura mesmo. Cura mesmo. Então, a gente já sabe como que funciona, cura e tal. Beleza, vamos dar mais um ali pra dar. Ó, vou curar, curei 500, viu? Então é isso. E a cada batida é um super, ó. Cada batida é um super. E, ó, ele, ele ataca longe mesmo, ó. Opa, dá pra fugir curando, ó. Já foge curando, entendeu? Top demais. Ó, já vai batendo ali, ó. E aí, GG. Top muito, top muito, ó. Vamos curar de novo, vamos curar de novo. Legal, hein? Agora eu vou mostrar pra vocês o acessório, né? Vou botar aqui, ó. Ó, é uma torreta, rapaziada. E nesse lugar, ó, meio que o Stu fica mais rápido. Olha lá a setinha embaixo. Fica bem mais rápido. Então é, como, é, é mais no estilo do que acontece com o 8-bit... Mas aqui ele também influencia os demais, tá ligado? Então em tese aí todo mundo... Ó, oh, vamos sair, vamos sair. Acabou ganhando sozinho, meu Deus do céu. Mas em tese então ele, at... ele atinge também os aliados. Os aliados também ficam mais rápidos. Bacana demais, hein? Muito top! Vamos testar agora com, a outro... com outro poder estrela. Pra gente ver a questão do alcance maior, né? Vamos ver como funciona isso aí, vamos lá. Vamos lá, então agora é pra testar o alcance um pouco maior. Cada vez que a gente der o nosso super... Aqui não muda nada por enquanto, né? Vamos tentar pegar nosso super ali em cima ó, com, com aquele mano. Beleza. Ah, ele aumenta, ó. Já aumenta, já aumenta bastante. Pra um futebral já ajuda muito, hein? Pra um futebral já ajuda muito, hein? Ó, curando. Aí já não cura. Ah, esqueci, ó. Já falei curando, mas não cura, né? Já não cura mais, ó. Vamos ficar de olho ali, vamos pegar aqui. Beleza, ó, vamos de novo usar a nossa torreta Tentar ver se a gente consegue pegar ali, ó, opa Beleza, ó Boa, boa, boa, boa Eu queria testar a questão do... do super, né, que falou que dá dano também, né Então eu queria, queria testar também Vamos botar a nossa torreta aqui, ó Que aí a gente pode testar a questão... deixa eu ver Ah, ele dá um dano sim, ele dá empurrada também, né Então é bacana, é tipo quase como o do Daryl que ele empurra, né? Na hora que bate ele dá aquela mexida, o Brawler perde um pouco o sentido ali E você aproveita pra matar o Brawler também Gostei dos dois, das duas Star Power, acho que vai depender do mapa e de como você vai jogar, né? É, o Futebral, acho que esse aqui funciona muito bem, ajuda muito também Dá o dano, dá aquela mexida com o Brawler na hora que bate nele também E ele avança mais, né? Então pode ser bacana também É quase um, uma mistura de mortes também, se for pensar, né? O, o super dele e cada batida é uma, então imagina, você bate e vai, bate e vai. Dá pra você fazer boas, boas coisas, viu? Gostei demais, ó. Então, vamos testar agora ele em equipe pra ver se todo mundo fica mais rápido, vamos lá. Vamos que vamos, então, agora na hora jogando pique gema com mais dois botzão. Pra gente testar também a questão do... Ó, vou botar aqui, ó, pra ver se... Olha como o movimento é mais rápido, mano. mano É, é, é óbvio que dá diferença danada, olha isso. Vamos ver ali, ó. Opa, opa, vaza Olha lá, vaza curando, já vaza curando Bom demais, né? Bom demais Ó, aqui já movimenta muito mais rápido Olha como, como vai Boa A gente já vai ajudando ali, ó Vai conseguindo Vamos lá, ó, ó, ó Opa, já vaza, vaza curando Você viu? Isso que é bacana também, ó Opa, aqui eu vacilei, aqui eu vacilei Apertei o acessório. Ó, o dash que eu falei, ó. Aquela batida que eu falei que empurra o, o, o brawler. Opa. Deixa eu ver aqui. Vou por aqui o acessório aqui atrás, ó. ó acessórios vão aqui atrás. A gente fica muito mais rápido, né? Fica muito mais rápido. Ó, mais uma batida. Boa. E aí a gente vai... Vazando curando, ó, vazando curando, 500. Cada batida é uma cura, cada batida é uma cura. Ó. Se você ficar esperto, você não morre nunca, mano. Ó. Olha isso, mano. É uma batida, uma cura, uma batida, uma cura, mano. É incrível, cara, é incrível. Cara, em modos de cooperativo, eu acho que esse essa Star Power é muito forte. No no futebral pode também acontecer com essa com essa com essa Star Power também, viu? Mas Acho que também muito legal o outro com dash um pouco maior. Mas eu, eu juro que eu vou ficar, vou ficar um pouquinho na dúvida de qual eu usar, acho. viu? acho que essa aqui é muito legal. Essa de bater, curar, bater, curar. O cara tá, tá na sua busca ali, um primo, como tava aqui, ó. Você bate nele e dá um dash pra frente, curando. Ou seja, você bate nele, dá dano nele, vai pra frente, fugindo dele e ainda curando e batendo demais, curando. Cara, é, é melhor o cara nem vir pra cima, porque vai dar ruim, né? Então gostei, gostei da ideia, é muito legal, muito legal. Vamos dar uma olhada agora lá nas skins. Então, se liga só. Vamos começar então pela skin do Stu, mano. A skin do Stu é essa daqui, ó. Stu Superstar, mano. Stu Superstar que vem de Tô até aquela colinha aqui, ó. 29 gemas, o Stu Superstar, bonito demais, branquinho, topster da balada. E também gostei aí de como ele ficou também. É. Graficamente no jogo também. Então a gente vai dar uma olhada mais uma vez daqui a pouco Mas antes vamos ver a Bibi, mano Bibi também tem hein? Bibi Justiceira, mano a Bibi Justiceira tá aí ó, pra vocês Olha que bonito os detalhes com a máscara Aquela máscara top ah, O bastão, um negocinho na cabeça também A jaqueta muito legal Mano, muito top também A Bibi Justiceira ficou braba Braba, braba, braba, Ó, 49 gemas, hein rapaziada 49 gemas, top demais Vamos dar uma olhada agora no famoso O Mike PSG, bora lá esse aqui é o Mike PSG, mano. Mike treinador, mano. Ó, o Mike PSG tá bonito demais. O Bonezinho do BSG. Tem ali o, o seu apito, né? De treinador. Tem ali o negócio pra colocar as bolas atrás. Muito legal. Muito bacana. Gostei de ver. Cara, tá top. Gostei. E você? Curtiu? Qual skin você curtiu mais, mano? Ah, eu curti a do, a do Mike demais, cara. Achei muito top. Gostei mesmo. A da BB muito legal também. Acho que as três estão muito top. Muito top mesmo. Bom... É isso rapaziada, esse é apenas o primeiro sneak peek mano, primeiro sneak peek que a gente vai lançar mano, tem muito mais ainda, hein rapaziada então é isso mano, não vacila, qualquer momento nós podemos voltar, então mano não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis e falou